Olá, boa noite, boa noite você que me acompanha aqui no Facebook, boa noite você que me acompanha no canal lá no YouTube Lira Dutra. É, essa semana estou realizando uma semana de entrevistas com lideranças sociais, pessoas que têm experiência, têm trabalho já feito na sociedade, é, ontem nós conversamos com o grupo Viva Camila Trabalha, é um trabalho social importantíssimo é, Nós também conversamos na, na quarta com o Mário Mário Davi, nosso grande Mário Davi que Tem um belíssimo trabalho, experiências com a agricultura familiar É uma pessoa que acredita e faz acontecer na economia é, Grangência através da agricultura familiar. Na segunda, eu estive conversando com o nosso grande amigo, pessoa que eu tenho um mal carinho por ele, é, pelo trabalho que ele faz, é, o João Mota, da, na região da Ibiapaba faz um trabalho é, social, é, um trabalho de cidadania ativa mesmo, junto aos movimentos, é, posso citar aqui a Caritas, entre outros, e os conselhos municipais. E hoje nós vamos conversar, hoje a sexta, é a sexta especial, porque nós vamos abrir espaço para falar com a juventude, para a juventude. É, um assunto importante, a juventude tem voz na sociedade, e aí eu sempre estou contextualizando as nossas falas, as nossas entrevistas com a sociedade grangense, porque aqui onde nós estamos morando, e aqui na granja que nós temos que participar da vida social, da vida política, no sentido de buscar transformações positivas. E a juventude granjense não pode, não deve é, silenciar, para muitos temas que acontecem no Brasil, não podemos mais silenciar. O jovem da granja Ele não pode mais ser um jovem acanhado para o mundo o jovem grangense, ele deve assumir a sua responsabilidade de cidadão na discussão e na transformação do espaço geográfico que ele está ocupando. Mas, para isso, vou chamar um grande, um grande jovem grangense, eu admiro o trabalho desse cara, trabalho de resistência mesmo, é, ele é o nosso querido Daniel que vai bater esse papo conosco sobre juventude tem jovem. Chega aqui, Daniel! Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Bo... E obrigado por aceitar o convite. Né? Daniel, antes de mais nada, boa para quem não noite, conhece... Lira. Quem é Daniel? Então, boa noite, Lira. Boa noite Lira. também a todos e a todas que desde já acompanham essa live. Como o Liri já falou, eu me chamo Daniel Mendes, né, mais conhecido como Daniel Mendes. Tenho 21 anos, sou grangense, muitos pensam que sou sobralense, mas não, gente, sou tá? Nasci, me criei aqui, continuo aqui, no bairro Porta Linha 3, aqui quase próximo à saída para Camusim. E atualmente eu estudo geografia na Uva, né? Atualmente estou presidente do centro acadêmico, assim também como faço parte da União Estudante dos Estudantes do Ceará Livre a UE, e também faz parte do Levante Popular da Juventude, que é, um Levant, é, que é um movimento de jovens que nasceu ali no ano de 2016 e se nacionalizou no ano de 2012, que é muito atuante aqui no estado do Ceará e principalmente aqui na região norte, que luta em defesa da juventude nos mais variados aspectos, né? Desde já também quero agradecer a, ao convite do, por estar presente nesse momento tão importante que é debater sobre a juventude, nos seus mais variados aspectos, né? Já que, historicamente, a gente sempre é colocado no escanteio, já que, historicamente, sempre a gente é deixado de lado, mas a gente está aqui para ocupar os espaços, né? principalmente político. E quando eu falo política, é no sentido mesmo da arte de governar, no, é, na sua definição, mais propícia. Muito bem, Daniel. Daniel, uma pergunta aqui. Quando você, você citou os movimentos que você participa, né? Daniel, enquanto jovem, qual a importância do jovem estar participando desses movimentos, dessas organizações sociais? Ela tem uma importância não só para a questão social, mas também para a questão de vida, de filosofia de vida. Essa importância, é, você faria um chamamento, indicaria o jovem a se envolver nesses movimentos? Sim, certamente, né? Nós, enquanto juventude, ao mesmo tempo em que conceitam a gente como seres é, irresponsáveis, alguém que não quer nada com a vida, como dizem por aí, que só quer usar drogas, só quer curtir o dinheiro dos pais, nós também somos tratados como seres políticos, né como seres que participam das mobilizações das movimentações em prol da sociedade brasileira. E eu trago essa questão de modo específico para a sociedade arense e também a sociedade grandiense. Como eu falei anteriormente, historicamente, a nossa cidade sempre foi colo sempre colocou a questão da juventude para o escanteio, sempre trouxe, trouxe esse debate da juventude como algo subalternizado. Mas nós, jovens, temos sim um poder muito grande, uma força motriz dentro de nós capaz de revolucionar. Por, é, nós, jovens, historicamente, no Brasil, participamos de várias mobilizações, seja no período da redemocratização, seja no período... É, contra a ditadura militar e, principalmente nesse momento, contra os retrocessos, seja relacionada à população LGBT, seja relacionada à população negra, entre tantos e outros. Olha aí, a... Jos... Olha aí, sua amiga já está participando aqui, viu? agradecer aqui é a participação da... Muito bem. A... A... A... A... Obrigado, viu, Josinata. É, e Chega junto, já vai compartilhando, já vai curtindo, comenta, participa, porque queremos chamar mesmo a atenção da juventude e a atenção da sociedade para perceber o jovem não como um, um ser que dá trabalho, né? como a gente fala, só dá trabalho, que tem essa visão também, mas como uma, um, um ser, uma fase Sim. da vida importante para as transformações sociais, como o Daniel Bem colocou aí, né? Importantíssimo. É, Daniel, essa visão que a sociedade ainda tem com o jovem, né? Desse jovem, ela não está muito ultrapassada, não. Nós já estamos é, no, em 2020, né? O mundo se atualizando, né? Ela não está muito assim já ultrapassada. E quem perde, quem mais perde com essa visão que a sociedade tem que o jovem é aquele cara assim, desleixado, preguiçoso, irresponsável. Quem mais perde com essa visão? Pois é, né, sempre trazem essa essa perspectiva de que nós, jovens, somos irresponsáveis, em pleno século XXI, né, seja até mesmo os próprios professores têm essa visão a respeito da nossa realidade. Mas nós, como eu falei, gente participamos de inúmeras mobilizações, e quem mais perde mesmo é a própria sociedade, não é? É, eu vejo muitos jovens aqui na cidade de Granja que querem participar do meio político, mas, infelizmente, não há uma abertura para isso. Falta políticas públicas, falta o engajamento, principalmente das próprias lideranças, para tra estar trazendo esse debate que é importantíssimo. Né? Cidades grandes já, já tem essa perspectiva da força que a juventude tem, não somente quanto ser alienado, como muitos pensam. Mas, por exemplo, se, vo se você fazer parte de uma entidade importantíssima, que é a UNE, que é a União, a União nacional dos estudantes do Brasil, né, que é a entidade máxima de atividade dos estudantes, você vai ver a força dos jovens, os debates políticos, não é? Porque sempre trazem essa narrativa de que somos irresponsáveis e que somos maturos, que só fazemos coisas erradas. Mas nós não somos somente o futuro, nós também, nós também somos presentes, tá? É importantíssimo frisar também isso. É... Eu gostei quando você agora falou que a juventude também é o presente. É, tinha uma frase que quando eu era, eu estudava, eu não gostava muito, não. Era uma frase que dizia assim, vamos investir nas crianças, porque as crianças são o futuro do Brasil. Uhum. Mas porque eu achava assim, desde cedo eu achava que essa frase ela é um pouco assim, acomoda muito, né? Leva muito para uma zona de conforto, ou seja, pensar a criança, Sim. pensar o jovem como algo só que vai servir só para o amanhã, onde na verdade o amanhã é construído no agora. A uhum. gente entender que o jovem Sim. e a criança tem que ser ouvida também, né? Tem que se garantir o espaço de fala, o espaço de participação, a educação, que nós vamos chamar aqui uma educação social, né, não só aquela educação da escola, mas uma educação social mesmo, uma educação de mundo, né, de espaço geográfico, de ocupação desse espaço, então, tem, é importante, gostei dessa sua fala para entender, né, que o jovem, ele é o presente, né, ele é o presente, se você não está cuidando desse presente aqui, com certeza, no futuro, como a gente já, nós já estamos, na verdade, pagando um preço, né, hoje, atualmente, pagando um preço da falta de Notícia. compreender a juventude, de garantir esse espaço da juventude né, de fala. E eu quero é, lhe provocar aqui é, sobre a questão dos espaços de fala né, da juventude. Como é que você analisa na, nas nossas cidades, principalmente no interior do Ceará, a falta ou há uma falta de espaço de fala? Ou nós temos um jogo que pode se expressar livremente, ele tem uma rádio onde tem programas de jovens para debater, <risos> de temas importantes da juventude, que passa desde a questão de gênero, a questão de uma educação de qualidade, a questão de um calçamento de qualidade na sua rua, a questão da moradia digna, a questão filosófica também de vida. Será que esse jovem tem esse espaço? Uhum. Eu faço essa provocação para você, e também uma provocação aí até para os jovens que estão aqui nos acompanhando pois bem né quando a gente está falando sobre é, lugar de falar a gente está falando de um conceito bem atual e bem permitente na sociedade né inclusive é um conceito de uma filósofa que eu admiro bastante que é a de Jamira Ribeiro e infelizmente quando eu trago para a questão local né para a questão enquanto cidade grande enquanto município infelizmente nós não temos espaços né que tragam essa dinâmica que tragam é, a luta em defesa da juventude né na verdade são as juventudes porque nós, enquanto jovens, temos inúmeras demandas. Né? Quando você, por exemplo, vai para é, a pra Praça Matriz, da cidade de Grande, quando você vai para o Beira Rio, você vai para os festejos, Nossa Senhora do Livramento, enfim, participa desses espaços de aglutinação de pessoas, você vê que os jovens conversam, a gente traz as demandas, a gente fala com os nossos amigos, mas, por exemplo, quando a gente vai trazer para o espaço político, não há iniciativa. Não é somente você criar um grupo de futebol, não é somente você criar um grupo de xadrez, não, gente. É você também estar incentivando politicamente, você estar tá, tá participando, estar tá conversando, porque também nós passamos por momentos muito duros, muito duro enquanto juventude, né? Porque é um momento de transição, é um momento de descobertas. E quando eu falo de descobertas, eu trago principalmente uma questão relacionada de você se autoafirmar, por exemplo, você se autoafirmar enquanto homem negro, quando você se afirma, quando você se empodera perante essa sociedade que infelizmente é altamente racista, e a gente pode estar a situação do, do, do George Floyd lá nos Estados Unidos, também aqui vários casos é, racistas que aconteceram, e até mesmo você enquanto sujeito LGBT mais é Eu me lembro de uma vez que eu entrei em contato com uma determinada parlamentar da cidade de Granja, e que eu estava falando de um caso que aconteceu há cerca de três anos, né, que foi um, um jovem que é, passou é, pelejas com frente à prefeitura, enfim, que ele estava lá sobrando muito preconceito por ser simplesmente gay. Falei com essa parlamentar né, para ver se poderia estar sendo discutido algo dentro da Câmara dos Vereadores, ela simplesmente me ignorou. né? Eu acho que nós, quanto jovens, precisamos sim, também estar unidos contra essas contradições que a sociedade nos traz, principalmente ditos parlamentares que são jovens mas que não nos representam é, achei importante você, eu vou, vou, você já trouxe dois temas aí importantes, eu vou puxar aqui o tema sobre a questão, né, questão negra é, contextualizado com a nossa cidade e depois a questão da sexualidade a questão de gênero né? vou, vamos tocar nesses assuntos aí Sim. de forma bem tranquila Primeiro, a questão negra. A, a, a granja ela tem uma história com a, com a questão da escravidão, com a questão da exploração mesmo, do ser humano, né? tem essa história, mas a gente percebe que nós ainda contamos uma história da cidade, uma história romantizada. Né? Percebe? Porque, se você for perceber nas histórias, a gente tem dificuldade de encontrar referências da, da presença negra, né? historicamente falando, né? E eu percebo que esse assunto na nossa cidade, ele é muito assim, silenciado. E hoje até tô, vou usar muita palavra, a granja do silêncio. Né? Nesses dias eu tenho pensado muito sobre a granja do silêncio. Essa granja do silêncio, ela faz mal para muita gente, e principalmente para a juventude. E a questão negra, a questão do racismo... Na nossa cidade, ele não é discutido, não é aberto. Eu acho que nós estamos hoje tocando esse assunto, agora que estamos inaugurando, assim, né, pelas redes sociais, Sim, esse bem, debate né? aqui, né. É, mas, na sua concepção, ainda há tempo para a grande discutir de forma séria, responsável, enquanto sociedade, enquanto cidade que se propõe se desenvolver ao longo do tempo? essa questão do racismo, essa questão do negro, o negro granjeense se reafirmar não só por ser negro, mas para dizer que ele é ele tem uma história, ele tem uma história de construção na cidade, né, que ele precisa ser discutido, né, ou seja, tocar o dedo na ferida, como se diz. Você acha que ainda temos tempo, temos espaço para discutir esse, essas questões de forma mais forte? E depois dessa da sua resposta, eu quero ler um comentário do Léo Jaime. Aqui. Ok, sim, certamente ainda há tempo de nós debatermos essa questão tão importante que é a questão racial, mas se nós pegarmos alguns dados do IBGE, a gente vai ver que nós, enquanto brasileiros, né, pegar esse local mesmo mais macro, nós somos 54% da população enquanto negros e negras, mas que infelizmente nós somos silenciados diariamente, sabe? Eu fico muito triste, assim, quando eu vejo inúmeras potencialidades da cidade de grande, seja homem, seja mulher, Jovens da periferia que estão presentes, e a gente faz alguma coisa, está na roda de conversa, enfim, participa de algo, principalmente nessa pandemia, que estou mais em casa, né porque eu moro mesmo em Sobral, mas, atualmente, por conta da pandemia, está sem aula, eu fico mais aqui. Eu vou visitar de vez em quando um colega, até mesmo a gente faz ligações, e eu vejo, assim, as, as nuances que eles trazem relacionado à questão da negritude, sabe? O sofrimento diário que a gente passa, assim até mesmo de ir na própria cidade, assim, no, no centro da cidade, sofrer preconceito, e isso é real. Passei por inúmeras vezes, sabe, no começo eu até romantizava porque não tinha essa esse ideal do que é ser negro perante a sociedade e constantemente com racismo. Mas, certamente, ainda é tempo de estar discutindo. E o, os locais né, da instituição, é importantíssimo, seja a Câmara dos vereadores seja até mesmo o próprio Poder Executivo e o Judiciário também, para estar tá trazendo essa abertura para o debate da questão racial. No final, vou lançar um desafio, né? durante as entrevistas, vou lançar um desafio. A Josi, Josi Costa, comentando aqui, é quebrando tabus, vira. <risos> tá é você no Lira, né? É isso aí, meu filho. É, pois é, Josi, nós vamos hoje já tocamos aqui em assuntos, assim, que para o Daniel é assunto super tranquilo, para mim também é super tranquilo, mas um objetivo também dessa entrevista, não é só fazer também uma coisa assim, romantizada também, né? Mas é trazer algo Sim. que eduque a sociedade e que provoque a sociedade a pensar, a pensar e a agir, né? a ter uma conscientização social, política, consciência também econômica. Né? É, e aí eu quero ter um comentário aqui do Léo... Do Léo. colocar aqui, que ele fez aqui. É, obrigado, Léo Jaime Matos. É, se eu não me engano, o Léo é lá da Uruoca, olha aí, viu? Tem um trabalho lá. Ele coloca o seguinte... Enxergo na juventude a grande potencialidade de tempos melhores. Infelizmente, ter espaço é realmente complicado, mas não podemos desistir de nossas lutas. E o Léo concorda né, com a nossa fala de que a juventude tem esse potencial, porém, há uma falta de espaço. Quando a gente fala de espaço, para quem está nos ouvindo, é dentro de uma concepção bem ampla do que é o espaço espaço, é o espaço de fala, é o espaço de comunicação, é o espaço social, é o espaço de encontro, né? Muitas das vezes na cidade, Daniel, eu tenho uma, eu tenho uma certa preocupação com as cidades que tem a política só de praça, né? Só de praça pela praça. Será que é a juventude? Porque antigamente, antigamente não, isso eu falar antigamente, vai achar que eu sou velho. Será que é a juventude? Precisa de é. praça? Quando eu falo de espaço para a juventude, eu não tô falando só de praça, a praça é um complemento, né? Mas é um espaço de, para debate, né? É um local, por exemplo, uma audiência pública. Ixi, eu, eu, eu falei de audiência pública aqui, né? O pessoal já tem até medo, porque acho que é coisa de juízo que vai ser presa <risos> <risos> Estão Pois um... é, viu? Esse espaço reais, né? Que dá um sentido, né? É, e aí ele faz, o Léo, ele diz o seguinte não podemos desistir, né? Essa questão da resiliência, essa questão da resistência, eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão da resistência é, de jovem, a importância da juventude, resistir, é, resistir e resistir, né? Resistir aos tempos que está colocado aí, seja na política nacional, seja na política local, resistir, né? E ter uma pauta mesmo, uma pauta de movimento e aí, só esquecendo depois dessa fala, estou segurando aqui para a gente discutir a questão da sexualidade. Ok. É, quando, é, eu também queria fazer um adentro, quando você, fala, quando você fala a respeito da questão dos espaços, né? Que é importantíssimo a gente estar debatendo sobre os espaços para a juventude. Esses espaços aí são locais para as nossas discussões, já que a gente está falando para a juventude. Eu me lembro que a, o último fórum que aconteceu da juventude aqui na cidade de Grande, que eu participei, foi no ano de 2013 ou foi no ano de 2014. Foi em fórum mesmo, teve algumas lideranças políticas da época jovens. De lá para cá só aconteceram algumas sessões na Câmara dos, dos, dos Vereadores. E isso foi só isso, não foi nem uma sociedade inteira, não teve nenhuma participação, né? não teve uma divulgação no caso. E é importantíssimo, né? não somente na Câmara dos Vereadores, mas nas escolas também, porque nas escolas somente tem essa discussão, aqui na cidade de Grande eu vejo isso, somente tem essa discussão romantizada, da questão, por exemplo, da negritude, entre tantos outros debates, da questão das drogas também, que envolve a juventude, enfim, mas a gente precisa de outros debates que a juventude quer saber, por exemplo, a cultura do funk, né, que é algo altamente importante, principalmente nas periferias, e que esses debates também possam estar presentes nas periferias. As praças também servem para os debates, né? Não serve somente para você estar tá brincando e namorando, não. Mas que haja também um incentivo do poder público, que é importantíssimo. E a resistência, né? Essa palavra, desde o início da minha vida, que faz presente, assim. Porque quando você se assume, sem poder, enquanto homem gay, enquanto homem gay, enquanto homem periférico, independentemente do que a sociedade acha, você sofre, você paga um preço muito alto, né? Uh, e eu me lembro que assim quando eu iniciei assim minha vida acadêmica também eu paguei um preço muito alto porque a questão de condições a questão também dos próprios grangeiros de minimizar isso né de achar que não se terminou o ensino médio você só tem que correr atrás do emprego sendo que esses empregos não tem na cidade enfim é todo esse debate mas nós enquanto juventude temos que sim ter resistência em todos os aspectos principalmente agora, assim que há um debate altamente conservador no Brasil e dizer que os espaços públicos, que os espaços, na verdade, políticos, só são para os homens, sendo que esse homem é um padrão, sendo que esse homem, é, enfim. Fica à vontade, Daniel, vai ficar tranquilo. Não é porque o pai estava me chamando aqui, ah, mas. É certeza. isso, sabe? Não, mas tudo bem. E Daniel, tem uma, uma questão aqui que você falou. Eu lembrei agora de um grupo de jovens que, assim, eles estavam organizando essa questão da batalha de rimas, né? Procurando. Sim trazer um pouco dessa cultura hip-hop, é, você também falou essa questão do, do funk, tem a questão do rap, essa cultura da juventude, né? É, na granja tem uma certa dificuldade de, do jovem desenvolver, mesmo que alguns grupos pequenos né, tenham essa vontade, esse desejo, inicia um trabalho ali pequeno, mas a questão da, do incentivo, né, do apoio, né, do famoso de dar um empurrão para a coisa acontecer de forma mais ampla, é, a gente percebe que há uma dificuldade. E falando novamente, pegando o gancho da granja do silêncio, eu acho que uma das formas mais cruéis de censurar um, uma ação jovem, censurar a participação jovem, é exatamente você calar, né? você silenciar, né? fazer de conta que aquele ser humano não existe, né? que essa população jovem não existe. Então, essa esse complementar aí, né, dessa cultura aí. É, deixa eu lembrar aqui, a Jose, agradecer a paz para Josi, Quero aqui pedir que quem for chegando, né, pode comentar. Já tem gente aqui compartilhando, né, curtindo nos likes aí, chega junto, pode mandar perguntas aqui. É, quem está chegando agora, eu quero só dizer o objetivo dessa série de entrevistas. É, primeiro, o primeiro objetivo é mostrar para a cidade que nós temos uma outra granja, né, feita por pessoas que aqui vivem, que pisam no chão da granja, que gostam dessa granja, que tem um potencial enorme, que já tem trabalhos feitos, tem experiências belíssimas, e que essas pessoas, elas precisam sim de um espaço de fala, é esse o objetivo. O segundo objetivo é também mostrar para a própria cidade, especialmente para o jovem, que nós podemos criar canais de comunicação social, né, nosso mesmo, sem depender de ninguém, né, sem esperar por ninguém, né, mas unindo as forças enquanto sociedade, esse espaço de comunicação, quebrar esse silêncio que há na nossa cidade, esse silêncio sempre me incomodou, eu comecei a escrever em blog desde 2006, né? escrever mesmo, fazer críticas sociais, depois eu fui para a poesia, comecei a escrever poesia também com base em críticas sociais, e aí continuei, né? enfim, continuei aí com os grupos, mas eu percebo que nós avançamos muito pouco nessa questão de garantir espaço de fala, de comunicação mesmo. Infelizmente, eu percebo que na granja é, a, a, tem muita gente boa, mas as pessoas estão muito acanhadas. Eu, eu, eu iria usar a palavra medo, né? Mas não sei se a palavra medo seja forte, mas é medo mesmo. Medo de falar. Gente, pelo amor de Deus, quando você tem medo de falar o que pensa, quando você tem medo de comunicar o que você sabe fazer de maravilhoso, pelo amor de Deus, né? É, é triste a situação de uma sociedade, uma cidade, onde as pessoas vivem com medo, com medo de viver. Isso é complicado. E é sobre essa questão de medo que nós vamos agora puxar um assunto que é tabu, complicado, né? as pessoas viram a cara. Né? Tem um famoso ditado, ah, mas eu respeito. E aí eu sempre me questionei, o que é respeitar? E esse assunto chama-se a questão da sexualidade, especialmente na população, no adolescente, no jovem, essa questão da sexualidade. Granja, na sua perspectiva, na sua visão, você tá muito, que você pode fazer muito isso, você olha para o contexto local, você está envolvido no contexto regional, né, em Sobral, nos movimentos, na sua visão bem mais ampla de quem está no meio da discussão. Granja, Quer discutir sobre sexualidade na juventude? Granja, discute ou granja, silencia? Eita, pesado, né? É para quebrar é pra mesmo, tá bom. Mas... Pois é. <risos> pois é, é, né? Não, Mas certamente é importante que a gente faça essas provocações. Granja, cidade, médio e pequeno porte, né? Já que querem tanto comparar a gente com o cinta, a gente tem que trazer esses questionamentos, né? Já que sim, por exemplo, já há algum, alguns anos está com essa abertura para a questão do debate sobre sexualidade e gênero, e a gente, pelo contrário, está regredindo. Não é? Porque, por exemplo, há algum tempo atrás, eu estava com a ideia de um amigo também, né, que é o Francisco, enfim, para a gente estar tá debatendo a questão de sexualidade e gênero nas escolas, já que algumas, é, já algumas questões da BNCC permitem, né? Mas a gente chegou em uma das escolas aqui da Cidade de Granja seja a nível local, a nível estadual, não permitiram, né, para parte dos gestores locais, porque é, os LGBTs estão presentes em todos os espaços, seja nas escolas, seja nos hospitais, então, quando a gente fala na juventude, eles estão mais presentes ainda porque o é um momento de descoberta é o um momento de autoafirmação. Eu trago, por exemplo, até nas festas da cidade, quando você vai participar de uma festas, das festas, seja festas mesmo dançantes, essas religiosas, você vê a, o tamanho de pessoas, quantidade de pessoas LGBTs que tem na cidade grande, mas que não tem um aparato, e que sofrem constantemente preconceito nas ruas, em qualquer local, até mesmo da família, e que são expulsas. Conheço vários casos de pessoas LGBTs da cidade grande, sejam gays, lésbicas transexuais, travestis, enfim, é toda uma sigla, uh, enfim, essas pessoas que não fazem parte da heteronormatividade, que foram expulsas das suas casas cadê o, público, o poder público nesse momento? Ficou come isso, não é? E dizem que tem vereadores jovens na cidade grande que se preocupam com esse debate, mas que eu não vejo, não somente eu, sei que tem vários outras pessoas que não vê essa questão. E que é importante, e o local essencial para a gente estar tá debatendo essa questão, é nas escolas, não é? Que é o debate sexual, não é que os professores que vão se formar, não é que os gestores outras pessoas que vão estar debatendo essa questão queira que os filhos, as filhas de dos gringentes venham ser gays, né? não, para você estar debatendo a questão da diversidade, né, a questão de gênero que é altamente importante. Ok, a Josi Costa participando aqui, obrigado Josi Costa, obrigado aí pela sua participação. É deixa eu dar uma olhadinha aqui no, na nossa participação, você vai chegando aí na nossa live hoje, batendo um papo eu chamo entrevista, mas na verdade é um bate-papo à vontade, é um bate-papo de calçada, como uhum. a gente senta conversa com um amigo, né, logicamente que é um bate-papo também educativo porque nesse mundo de fake news, né, aí, fake para todo lado, notícia <risos> vai no zap, eu uhum. acredito que a sociedade tem que essa responsabilidade também de trazer conteúdo, assuntos importantes para, no nosso caso hoje, com a juventude, né? Principalmente a juventude que é bastante atacada com fake, né? News, essa questão toda. E como a gente falou, né? A juventude ela precisa ser é, ela precisa de apoio hoje para amanhã é, dar bons resultados para a própria sociedade. Né? É, Daniel, é, achei interessante essa questão da sexualidade que a gente falou, é, não sei, eu posso estar errado, eu espero estar errado, mas eu percebo que há uma falta de organização da própria né, população, LGBT, né? E eu acho que poderia, não sei, uhum. se na verdade tem, eu, eu desconheço algum grupo, alguma organização que possa trazer as pautas necessárias, Em como sim, eu sei que já tem um trabalho lá, né? Um trabalho conheço algumas pessoas lá, né, que têm procurado fazer um trabalho lá. É, outra questão também, Daniel, é que quando a gente fala em sexualidade, as pessoas têm, às vezes, uma, um entendimento errado, quando você fala em sexualidade, em questão de gênero, né, já tem aquele Sim. um bocado de, de mitos, um bocado, na verdade, tem um, um bocado, como se diz, um bocado mesmo, né, é, de desinformação sobre o assunto, e aí, às vezes, como não temos espaço de fala, as pessoas não compreendem o que é realmente essa questão de gênero e a importância de se falar de sexualidade, né? Ninguém está falando de sexo, não falando de uhum. algo, de sexualidade que está presente na nossa vida, né? Até, enquanto o cara te revive, né? Até, quando tinha é com seus 80, 100 anos, enquanto te revive, né? Revido, né? E é importante. É, sobre essa questão, quais são, assim, os mitos, enfim, os preconceitos mais básicos que você tem observado, só que quando se fala de sexualidade, quando se fala de gênero, né, esse medo de falar, por que será isso? Uhum. Pois bem, né, antes de tudo é importantíssimo que a gente venha definir, diferenciar o que é sexo biológico, o que é sexualidade e o que é gênero, né, porque por diversas vezes nós misturamos tudo, mas quando a gente está falando de sexo biológico, a gente está falando das nossas genitárias, né, quando a gente nasceu, a gente nasceu com e a gente nasceu com o dito gênero. Já a sexualidade, é um conjunto de características que se refere principalmente ao desejo que a gente tem para o próximo, seja homem, seja mulher, seja outros gêneros, né, o desejo que você tem sexual. E a, o gênero é a forma a qual você se vê perante a sociedade, né? Existem vários gêneros, não existe somente o gênero masculino e feminino, e isso está comprovado historicamente, né, entre, entre vários outros países, inclusive o Brasil E é importantíssimo que a gente venha estar discutindo né? Quando, principalmente a questão da sexualidade É claro, evidente, a questão do gênero é importantíssima Mas quando eu falo da questão da sexualidade É porque o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo Inclusive aqui no, no próprio Ceará tem uma história cidade bem forte assim, Bem marcante, mas como é que eu posso dizer Na verdade bem chocante quando a gente ouve a questão da matança desse povo, né, do genocídio, que não tem políticas públicas. A gente teve alguns avanços no poder judiciário, né, porque o Congresso Nacional sempre é omisso, e principalmente o poder executivo, quando a gente fala sobre isso, né, seja relacionado ao casamento de pessoas LGBTs, o reconhecimento de pessoas que não fazem parte do binarismo de gênero, né, que é o masculino e o feminino, que no caso são as mulheres e os homens transexuais, mas que é importantíssimo que a gente vem tá discutindo, para que seja quebrado esse tabuista. E principalmente esses preconceitos chulas que a gente vê diariamente. Assim. Ah, você tem a mão quebrada, você é isso, ah, você... Enfim, tantas palavras que eu nem quero falar aqui, que é de baixo calão, que dizem a respeito das pessoas que assim, são gays, são lésbicas, transexuais, bissexuais, e que é a coisa mais normal do mundo, né como a gente vai falar no Ceará em 6. Isso, exatamente. É, outra, outra questão que eu quero, quero abordar aqui, na verdade, essas questões que a gente abordou, né, nós estamos trazendo aqui, como se diz assim, trazendo vários assuntos, temas, que nós achamos importantes para a juventude, tanto juventude local, como que tem gente que está nos ouvindo aqui em São Paulo, que são pessoas que acompanham o trabalho no meu canal de São Paulo, enfim, e de outros lugares também. Muito bom. É, então, lógico que nós estamos focados na pauta local, porque sabemos que há necessidade de se discutir, né, de discutir essas questões, né, estamos muito atrasados, Grande está muito atrasado na discussão real, nós estamos falando de uma discussão real, como bater um papo, mas a gente está aqui batendo um papo, uma ideia, né? essa questão é, não acontece, nós sabemos que não acontece, na verdade, estamos aqui tentando quebrar, né, é, abrir as porteiras, como se diz, né, uma coisa séria, responsável. É, outra é, outro assunto também muito pautado, é, eu sei que existe, nós sabemos, as pessoas também silenciam, a cidade silencia, é sobre a questão da violência contra a mulher, né? essa questão da cultura machista, hum. né, é forte ainda, no interior, essa violência na mulher, não estamos falando só da violência física, né? mas também a violência psicológica. Mas, e a juventude também sofre isso porque é, tem muitas jovens, né, a gente, nós chamamos aqui, para quem está ouvindo, vai acessar a nossa entrevista em outro estado, nós chamamos aqui de se juntar, né? Tem, a, tem muitas jovens uhum. que se juntam, né? Como se fala aqui, se juntam cedo, né? Com idade cedo, ainda na sua, no início da sua juventude, e que também tem casos que essas mulheres, elas sofrem violência, né? Mas é, a gente percebe que... E aí, quais são os espaços de acolhimento dessa dessas mulheres, né, é importante discutir esse tema, né, também da violência contra a mulher a nível local. E eu quero, lembrando agora, eu estou falando nessa questão da violência, porque tem um grangense, um poeta, grangense, que é o Tim Simpatia, ele tem um trabalho junto ao Instituto Maria da Penha, né? utilizando a arte dele, a arte do cordel, para divulgar a lei Maria da Penha, para abrir espaço e ele, Daniel, fez uma coisa bacana com a Maria da Penha. A partir daí, eles foram uhum. abrindo espaço dentro das escolas, nas cidades, conversando. é muito bom. Eu, inclusive, bom ele esteve aqui né, no colégio, a gente conseguiu articular com ele. Mas, a nível local, esses espaços para discussão de acolhimento da mulher, como é que você vê essa situação? Nós precisamos ainda avançar muito? Ou que, o ou que tem ou não se tem? Será que está bom? só provocação foi só provocação né quando a gente fala sobre a questão da mulher vem assim várias facetas várias questões a serem debatidas mas principalmente nesse momento pandêmico a qual a gente está vivenciando a gente vê bastante assim casos de agressão contra a mulher né como você mesmo falou seja psicológico seja mesmo físico e que isso é muito, muito persistente na nossa sociedade, não somente na Granja, mas no próprio estado do Ceará, que é um estado altamente machista, né, e a gente vê aí, e fica ainda mais triste ainda com casos de machismo ocorrendo por representantes públicos, né, seja nas suas mais variadas dimensões, seja deputado, presidente, prefeito, vereador enfim, isso é muito sério, gente, as mulheres são seres altamente importantes para a sociedade que precisam também estar ocupando seus espaços, né, mas que infelizmente diariamente são silenciadas, até mesmo na cidade existem vários relatos, assim, e eu trago principalmente esse debate para a periferia, de mulheres que são uh, que são maltratadas por, seu, por seus maridos, por seus esposos, até mesmo pelos seus próprios filhos, porque essa cultura machista é misturada com o patriarcado e acaba trazendo os inúmeros danos, não somente para as mulheres, mas para os próprios homens. Vejo o exemplo dos homens que estão em casa e tal, e que vê diariamente sua mãe apanhando né do, do, dos pa, dos seus pais e tal. Enfim, isso traz muitos danos psicológicos. E eu acredito que seria importantíssimo se fosse discutido isso no poder legislativo, até mesmo como uma proposta da criação de um centro de referência. Porque a cidade de Grande tem mais de 50 mil habitantes, né? uma cidade que já era para estar discutido isso há muito tempo. Se a gente for pegar o exemplo de outras cidades que são até menores, que tem, um centro, de, que tem centro de referência. Porque quando a gente vai trazer esse debate do machismo, do patriarcado, para o campo, né, para a zona rural, é muito triste e é muito real, e que infelizmente é silenciado, né? Já que o debate, aqui é a palavra principal que está sendo, é o silêncio, né? são silenciadas diariamente as mulheres. ainda. Eu acho que está com um probleminha de áudio. Opa, pronto, resolveu. Tá ok agora? Pronto. pronto. Só tá, emitei tá aqui. Eu estou mandando aqui um abraço para o, um amigo meu, que é o mestre Carcará em Fortaleza, acompanhando aqui nossa live. Ele disse o seguinte ah, aí. Ó. Bom. É, ele disse o seguinte, cadê aqui? Ah, arrocha daí que eu arrocho daqui. E também tem essa participação em Olha. movimento de espaço né, da periferia, lá em Fortaleza, tem esse trabalho uhum. aqui. Obrigado aí pela nossa participação lá em Fortaleza. Então, nós, de uma certa forma, conseguimos conectar a granja né, numa discussão a nível e é, é. a nível também nacional. Daniel, já estamos quase chegando aqui ao final, mas aí eu vou também fazer outra provocação a você. É, na, na, nós estamos no Brasil, né? Agora vai para a questão, da, a questão das eleições e aquela questão toda. E tem uma palavrinha que todo mundo tem medo dela. Hoje nós estamos só mesmo insultando, né? Fazer como se assim, também só quebrando mesmo o silêncio da cidade. Né? É, mas como hum. a gente faz isso, né? O a gente provoca no sentido de transformar o pensamento da, das pessoas da cidade ou vamos continuar sendo sempre a cidade do mesmo e do mesmo, né? O mundo está transformado, o mundo se transformou muito rápido, de forma radical, e a, eu acredito que a granja não pode ser mais só a, a, a granja do mesmo, não pode ser mais só a granja de festa, de repente a granja se tornou -se só a cidade de festa, É conhecido no estado ceratório de, de festa, festa, festa, festa, será que realmente nós somos um povo que está vivendo sempre em festa? cadê a granja da cultura? Cadê a granja é, da história, da transformação, da música? Né? Dos homens de revolução, como se diz, né? como Pessoa Anta e tantos outros. Né? Grandes referências. O uhum. Padre Oswaldo Chaves, né? que é grande referência a nível de Brasil, de Estado de Ceará, de Brasil mesmo, né? porque formou muita gente aí no meio do mundo. É, então, essa granja do silêncio, ela precisa ser transformada e passa também pelo momento da política. E no período de eleição, todo mundo fala em política. E eu tenho um medo quando não, as uhum. pessoas falam em política no período de eleição. Porque realmente, será que no período de eleição elas estão fa realmente falando de política ou de outra coisa? Mas eu quero falar realmente da uhum. política. Da política na sua na sua profundidade é, precisamos a juventude precisa se organizar para pautar nesse período, uma pauta mesmo política de transformação ou novamente eu faço do jeito que está, está bom? Pois bem, né isso é algo seríssimo porque nós não temos nenhuma representatividade estou trazendo no nível, no nível local, né com a cidade grande, uma representatividade jovem Acho que a única representatividade que jovem, eu sabia, né, que eu tenho conhecimento, felizmente, retiraram de lá de forma ilegítima. Mas eu acho importantíssimo que nós, enquanto jovens grangenses, seja você homem, seja você mulher, seja você pobre, seja você rico, enfim, nas suas mais variadas dimensões, vieram de um despertar a respeito disso. Porque quando a gente está falando de política, né, a gente está falando sobre politicagem, porque existe a diferença de política para politicagem. Política é o que a gente está falando agora, porque na sua essência, a palavra política significa arte de governar. Né? E a arte de governar está em todos os espaços, mas politicagem é o que muitos estão fazendo agora. Eu vejo muitos candidatos, assim, a vereador, e eu quero deixar bem claro que eu não sou candidato a vereador aqui na cidade, mas eu vejo muitos candidatos, né, seja homem, seja mulher, que chegaram do dia para a noite, enquanto candidatos, não tem uma proposta política, certamente não vai participar de nenhum debate, porque não tem respaldo para isso, mas que estão aí pelo simples fato de ser apadrinhados por alguém, por ter pais ricos, por achar que são bonitos e aquilo querem participar. Mas é altamente contraditório, porque quem tem que representar o povo é o povo. Né? E o povo está onde? O povo está aqui nos bairros pobres, o povo está no Barrocão, o povo está no bairro da Lagoa, e é importante que a juventude venha se organizar e se indignar perante isso. Né? Imagine se tivesse mesmo, de fato, assim, um verdadeiro, um verdadeiro sentimento de revolta partindo da juventude relacionado a isso. Mas como o Lira já falou mesmo assim, que infelizmente os jovens na cidade grande, também eu falo dos jovens, dos adultos, enfim, as mais variadas faixas etárias, trazem esse sentimento de aversão quando a gente fala sobre política. Eu não quero saber sobre política, porque política só se discute no momento do voto. Não é assim, gente. É por isso que, por diversas vezes, nós não temos saneamento básico, saneamento básico nós não temos uma educação de qualidade, nós não temos aquilo que nós temos por direito. Por quê? Porque a gente se nega a participar. Então, é importantíssimo que a gente, independente de você ter dinheiro ou não, porque também é outra questão, tem que ser quebrada enquanto tabu. Qualquer um pode participar da política, seja partidário ou não. É verdade, é vou. Nós conversa está boa e cada fala você já puxa né, um pouco para... Uhum. Né, já vai continuando. Essa questão tem um, é, dado uma olhada. Essa questão da relação de, de poder. Né? Você fala essa questão, quem tem dinheiro. Às vezes Sim. as pessoas acreditam mais nessa pessoa. Ou, ou então se coloca enquanto representação, lança-se candidatura. Simplesmente porque a pessoa... Ah, porque o tem dinheiro essa visão, né? essa questão tá, tem uma grande relação com essa questão da, da, do espaço de poder, né? seja pelo poder econômico, pelo poder Sim. da terra, né? nós ainda somos uma, um município uhum. agrário, é onde o poder da terra está concentrado na mão de poucas famílias, e esse poder da terra ele define muito a relação social, relação política, relação de emprego, de trabalho, de exploração, né? de exploração da, da mão de obra, da uhum. também, essa relação de poder enorme. Mas eu quero aqui mandar um abraço para a minha querida Denise Ferreira, que é aí da sua comunidade, participando aqui, é, porque uhum. a nossa live... Compartilhada lá no canal Mercado Livre Sobral Ela está lá né? Lá na Ai, Mercado Livre Sobral Estamos lá conectados No grupo de lá também, viu? Denise, aquele abraço A Denise que faz um trabalho Muito é, bom, tá lá, Ligado show. ao movimento da igreja né? É, deixa eu dar uma olhadinha Aqui mais Quem está uhum. chegando aqui. É, Clemilda, um abraço Clemilda Oliveira Participando aqui da nossa live também Deixa eu olhar aqui, é porque... É, deixa eu ver, que Abraço. A ah, Cláudia Nascimento, professora Cláudia, obrigado pela sua participação, a professora Cláudia também está envolvida nos movimentos, né? É, resistente, resistente. E aí eu tenho um comentário aqui... <risos> é, tem um comentário aqui do, do, do Bené Gomes, né? Eu vou botar o comentário dele aqui, né, para a gente ler. Obrigado pela participação. É, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Olha aí, Daniel, já estamos quebrando aqui o um silêncio, viu? O pessoal que chegou, participa Ai, mesmo. que bom, viu? E comentando de forma construtiva. Porque às vezes tem uns comentários que não são construtivos, né? E aí, comentários construtivos. Ai, é mesmo, bacana. É, o, o Bené Gomes, Bené Gomes botou um comentário aqui. Daniel já ganhou meu gol. <risos> Bem demais, né? É, Meu Deus. e aí tem uma questão também, é, ou seja, tem um apoio, né? Verdade. Vamos apoiar o Bené Gomes, né? E todos estão chegando aí. Apoiar esses espaços de fala. E, cara, olha, eu vejo muitos jovens aqui, o Daniel, que eles têm uma rede social com 12, 14 é, mil seguidores. Então, vamos utilizar essa rede social, esse potencial da internet para abrirmos Sim. espaço para uma discussão séria, né? respeitosa, no sentido construtivo da nossa cidade. Porque quem faz a cidade... né obrigado pela participação. São as pessoas, né? são as pessoas no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu sofrimento, na sua resistência, né? no seu estudo, na sua pesquisa, no, uhum. no plantado, roçado, né? no tirado carnaval. São essas pessoas que precisam ser, ser valorizadas. E brigadão aí. Denise, boa noite... É, Denise, né? novamente aqui participando, né? Assistindo, boa noite para você e todos que estão assistindo. Obrigado, Denise. É, Daniel, chegando ao final, quero deixar aqui que você pode ficar à vontade. Hum. Alguma coisa que a gente não comentou e que você gostaria de comentar ou de completar, pode ficar à vontade. O espaço aqui é livre, é, sem censura prévia, né? Porque... Não dá, nós já estamos... Não é? Pois é, é importantíssimo. É <risos> muita censura. É. É. E sem maquiagem, né? Aqui é mesmo é cara, mesmo coragem, na uhum. tela, né? Sem essas coisas que nós já, que já não deu, né? Já não deu. Fique à vontade uhum. aí, né? comentar, fica à vontade. Então, quero lhe parabenizar também pela iniciativa, tá? Importantíssimo, pessoas como você, para que venha estar tá incentivando outras pessoas a estar tá participando do cunho político, né? não somente a juventude, mas também como tem outras pessoas participando aqui, né? líderes de comunidade, seja religiosos ou não, enfim, porque a nossa cidade precisa avançar, e ela não vai avançar sem nós, né? enquanto população, enquanto povão. a gente precisa estar tá ocupando esses espaços, eu acho você uma ferramenta essencial nesse momento, então, parabéns, espero que você continue na resistência, assim como tantos outros granjenses que estão aí na luta para quebrar várias hegemonias que tem na nossa cidade, né? Não somente hegemonia que eu falo no sentido político, mas hegemonia para esse tabu relacionado à questão da sexualidade, quebrar esse tabu relacionado à questão da negritude, né? Enfim, parabéns, espero que você continue nessa jornada, e é isso. Eu que agradeço, quero pedir que você mande um abraço para o pessoal do movimento, né? para lançar um desafio uhum. aqui para você, né, que eu disse que no final da nossa live a gente vai lançar aqui um desafio. De repente, a gente pode marcar um live com o pessoal do, dos movimentos em Sobral, né, que estão tá no uhum. movimento negro, no movimento jovem, né, todos os movimentos que você tem contato, a gente pode fazer uma, uma live coletiva, aí, e esse bate-papo mesmo bem à vontade, livre, a partir das experiências, a partir, da, a partir das vivências. Porque é tão bom quando a gente fala a partir da vivência, porque não fica um negócio muito teórico nem fake, Sim. né, aquilo, ó, o que eu estou falando é porque eu fiz, eu estou falando uhum. de resultado, né, e você participa desses movimentos, fala com propriedade, né, porque está na vivência mesmo, né, como se não está na vivência, eu lancei esse desafio aí para a gente trazer é, essa moçada, eu sei que você conhece essa, as lideranças dos movimentos, todos os movimentos de Sobral, está muito envolvido, você traga para a gente fazer uma live aqui, pra, mais uma live para almoçar aqui, para a galera, para os jovens estrangeiros aí. Lança esse desafio aí para você, tá? E estamos aí juntos, né? Na resistência, não podemos parar. Sabemos que o momento sim, sim. É, não é muito propício para todo mundo, especialmente para a população pobre, nesse momento de pandemia, tem a questão econômica. É, e, mas não podemos parar, tendo a resistência mesmo, é resistência, né? resistir, né, e propor, né, como você sempre falou aí, você falou da mulher, eu gostei, você já teve a sua fala, Daniel, foi muito boa, gostei muito, é uma fala educativa, informativa, uhum. educativa, mas que traz proposta, né? você fala, do, tá, tem um problema, tem uma situação, mas tem solução, né, ou seja, tem um, uma proposta aqui para a gente avançar. Muito obrigado, quero que agradecer demais. deixar eu olhar aqui. Agradeço daqui, também. O zap aqui, tá bom? E você que me acompanha, inscreva-se no canal. Eh, na segunda-feira, essa live vai estar também lá no meu canal no YouTube, tem uma moçada também lá no YouTube. E você também pode participar, pode mandar mensagem aí no privado, né? Se você quer um tempo, para a gente pensar, organizar aqui um tema e chamar amigos aí, para a gente debater. Muito obrigado, obrigadaço, e até o próximo encontro, nosso nosso bate-papo.